E aí galera do YouTube, quem fala é Vida Maluca. Vamos para um box aqui da Bruta Exab 241. Eu não vejo muito o vídeo dela. E eu quero testar ela. Porque essa daqui, a Box Flama, não aguentou não. Aguentou, chorou, chorou, chorou, chorou. Vamos ver se essa daqui, é desejada por muitos, se ela vai prestar, né? Vamos para um box aqui. a caixa grande encaixar a grana. Vamos ver a bruta. Tá colocado aqui na caixa do trânsito. Olha a caixa da bruta. Rezabe. LHN242i, falei errado. LHN 242i, eu quero testar essa, bro Vamos abrir aqui. Vamos ver ela. Vamos testar ela. Eu quero testar ela no eletrodo 7018. vou dar garantias. Manualzinho Pá. Vamos ver a bruta Vou botar ele pra cá Eu quero comparar o tamanho das duas Esse daqui Porta eletrodo Porta eletrodo forte da água Você que tá fraco Não, isso é diferente da, dessa daqui que vem nessa é uma porcaria. Pelo preço. Olha. Oi. Ah, hum. O material tá. Deixa eu tirar ela aqui nova. Eita, uh, é meu pesado. Ufa. Uh. sabia que preço tinha a ver com tamanho <risos> Opa aí Não tem a ver com qualidade hein? Quero ver se ela chora mais boa Falar que é bom Mostrar beleza Qual é a diferença do tamanho da mocha A concorrência chora Eu queria mostrar por dentro Mas a não me patrocínio. Pra mostrar se é bonita ou feia, por dentro, por fora é linda e por dentro, né, Exato? Patrocínio é nóis, manda um aí pra nós abrir. Ó, tem um cabo aqui. Dizem que é 3 metros, eu não medir pra ver. Vou medir pra ver. Amanhã eu vou medir, vou testar ela. E vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui dentro. Tá vazia. Tem um porta-eletrônico. Normalzinho porta-eletrodo normal que vem são dois é, é a garra negativa e aquela garra positiva normalzinho o porta-eletrodo de é quase o mesmo que vem dessa daqui os fios do, do porta-eletrodo de achei mais difícil De ela de frente, o de linha, Rock, essa aqui é PC Game. quem fez isso aqui gosta de PC Game. Tô ligado, Não vou botar o brilha, já de liga de liga diferenciada vamos testar para ver se presta Chega aqui como é que instala a instalação aqui dessa máquina de solda aqui vamos lá, vai estar no símbolo aqui ó, enterramento que é o pino central do meio dessa tomada que é 30 pés, tem que ser uma tomada 30 pés para essa máquina de solda 32A no caso, industrial. Aqui o fio azul é terra fase, você bota aqui ó, onde não tem nada. o vermelho, que é o fase, você bota aqui, no LX, é fase. Seria assim, eu vou estar aqui rapidinho e terminando aqui a finalização de tomar para nós testar ela agora. 70 18 logo de cara. 200 ao pé. Eu não vou ficar esmando? Estou. Vou ligar ela aqui para ver agora. Vai dar uma turbinada. Turbinada. Vai testar né? na bruxa. Ligou, falou. chegar aqui. 10 ao pé. Até. 200. aí é que tem as funções dela é sagagem, é fossa partida quente, partida fria vamos deixar tudo zerado vamos deixar ela vamos deixar zerado qualquer coisa nós é aumentamos eu... ai, pai chegou o menino pera aí é, pai uma placa ah. <risos> Pra soldar a mesa É, é aí é. Você vai isso aqui? Está é. é, em cima da mesa Lixado é, Esse é assim né Mandar a mesa é fácil. Eu não consegui só dar 70 de vez com a outra. Não é. Pega ele, mãe. Pega ele, mãe. Pega ele, mãe. Pra ele não vir. Baixar? É. Tá queimando, né? Tá derretido? Quanto? 40? that <laughs> uh A gente vai ter que mais fácil em A No 7018 derreteu assim a outra Mas não conseguia nem derreter porque ele não é profissional Não conseguia fazer uma solda assim não No 70, 18 Ele não sabe soldar bem E a máquina não aguentava a box Box é fraca demais pra soldar 78 E essa daqui tá manter. E vamos eu que nunca soldei na vida Retendo 18, ele o bruto Qual que a gente consegue derreper. Pega fogo em tudo. Eu consigo derreter com 718. E nunca sou na vida. A máquina tá aprovado. Pelo menos no requisito. Eletrodos tá aprovado Agora quero ver tempo e durabilidade. Aí zap de patrocinador mandando uma, nós zap para ver como é por dentro, para ver se é boa mesmo. E a eletrônica nós entendemos Pode pausar? Um abraço do Vida Maluca, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!